Olá, meu nome é Davi e esse é um Diário de um TDAH. Hoje eu vou falar um pouco sobre estagnação, é, que é muito causada pela constante procrastinação que nós TDAHs temos. Né? Essa é uma das queixas que eu vejo ser a é mais pesada para quem tem TDA, isso porque, devido a ela, Fazer as coisas no dia-a-dia, dia, fazer as coisas que a gente sonha, fazer nossos objetivos é muito difícil. E o que eu quero falar especificamente sobre estagnação, porque tem muito tema sobre isso, é a luta interna que a gente tem. Porque uma coisa que é comum se ouvir é, é que você é desinteressado, que você é preguiçoso, que você é imaturo... Sendo que está muito distinto de como a gente realmente está se sentindo. O que acontece? Quando você vê um TDA é, parado, e às vezes quando eu falo parado, não é parado na vida, ou não conseguindo fazer o que quer, estudar, conseguir tentar o emprego, o que quer. Às vezes eu estou falando literalmente parado. O cara está deitado na cama, ou está, sei lá, mexendo na internet, ou fazendo alguma outra tarefa. É... Na verdade, dentro, pelo menos, vou me usar diretamente como exemplo, né? Mas eu já conversei com alguns, eu sei que isso é parte de alguns, pelo menos, é real. Dentro de mim, eu, eu sinto essa luta de querer fazer. Diferente de uma pessoa que realmente está desinteressada, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O, o indivíduo, ele quer estar tá fazendo a faculdade por causa dos pais ou para impressionar alguém. Mas não está muito interessado. Então, se ele não fizer, se ele der um jeito de contornar para fingir que fez, no final do dia, ele não vai sentir culpa. A gente sempre sente culpa quando a gente fracassa em conseguir andar. Culpa é um sentimento pesado, muito pesado com a gente. Dá um exemplo bem simples para vocês entenderem. Você vai ver muitos casos de TDAs que você vai chegar e olhar, se você conseguir olhar como está a casa dele, de surpresa você vai ver que está com uma casa para arrumar acumulada. Assim, muita pilha de coisa para fazer, roupa para passar, desalou sem -se pilha. Aí você pensa, nossa, essa pessoa é desleixada. E ali, naquele momento que a gente está, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar a casa, mas você vai passando tempo e você não consegue ter energia para fazer isso e vai acumulando. E a gente está ali dentro, lutando para conseguir andar. É uma luta constante. Quando eu digo que é uma luta constante se mover, eu quero dizer que é uma luta diária, muitas vezes. Para você ir ao trabalho, para você arrumar a casa, para você fazer alguma coisa que você queira. É trabalhoso. Esse essa desgaste é tão grande que às é vezes até para uma coisa que... Para entretenimento, às é vezes, a gente não vai conseguir fazer. A gente vai fazer aquela coisa que vai gerar menos desgaste. Isso muitas vezes é você ficar deitado na cama ou ficar mexendo no, nas redes sociais, porque é uma coisa que é uma informação muito rápida. Você passa o Facebook e você vai vendo toda hora informação nova e não tem que se pegar ali. Você tem uma recompensa instantânea ao você ver os dados do Facebook. Então, é um é, Tem essa questão, sabe? A gente tem essa... É, então chama uma boa palavra para isso a gente tem essa esse, esse entrave esse entrave é diário então quando você vê uma pessoa que tem atenção deitada ali você pensa nossa que pessoa desinteressada que pessoa que não quer fazer nada da vida ela quer a gente valoriza inclusive as pequenas coisas que a gente consegue a gente fica feliz quando a gente por exemplo conseguiu do começo ao dia ao final do dia fazer o que a gente planejou do começo do dia, final do dia, a gente conseguiu arrumar a casa, ir para o trabalho sem se atrasar. Isso é uma conquista. E é complicado quando você tem uma rotina diária ser é uma conquista. Então, sempre tenta olhar esse lado interno que a gente tem. O TDA, ele batalha todo dia para ter uma vida que a gente considera às vezes normal. Para ter uma rotina normal. É para conseguir fazer pequenas conquistas do dia Quanto mais Passos maiores como Passar numa faculdade Conseguir um emprego E é sempre assim A gente vai levando o dia E no final do dia a gente bota a mão na cabeça e fala Eu não consegui de novo E isso vai desgastando Inclusive, vai sendo repetitivo Então Tenta Sendo um TDA Tenta não se culpar quando você não conseguir fazer o que queria, e se você conhece um TDA, tenta entender o lado dele. Ele não está desinteressado. Ele está mais interessado em ter que muitas pessoas à volta dele. Ele só não consegue chegar lá. E aí você pode pensar, ah mas por que ele não muda então? Tenta outra coisa. Ele está tentando passar na faculdade há quatro ou anos. porque é isso? Se a gente ficar desistindo de tudo, a gente não vai ter nada. Isso é uma característica positiva que muitos TDAs alcançam, que é a resiliência, a resistência de continuar tentando, levantando e caindo. Porque a gente levanta e cai toda hora, às vezes todo dia, dependendo do período. Bom, esse é um assunto extenso e nesse vídeo aqui que resume mais da nossa luta interna. É possível que eu faça outros vídeos falando sobre procrastinação, estagnação e as consequências disso na visão do TDA. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtam o vídeo e se inscrevam no canal se vocês quiserem continuar sabendo sobre a vida e o dia a dia dos TDAs.